Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os esportes de campo e taco. O que caracteriza os esportes de campo e taco principalmente é que existe um implemento ou outros implementos, né, como um disco no hóquei no gelo. É, o implemento principal é a bola, que será lançada e um rebatedor com o taco vai rebater essa bola o mais longe possível, tentando percorrer o maior número de bases, ou a maior distância possível antes que essa bola chegue na mão do time adversário, né? Existem outros esportes de taco ou de campo que se caracterizam, por exemplo, como um esporte de precisão como o golfe. Existe um taco que geralmente é de material sintético de metal, né? E uma bola onde o jogador tem que percorrer o maior número de buracos, ou seja, ele tem que acertar o mínimo de tacadas possível para chegar no próximo buraco para vencer a, a partida. Para que ele vença, ele tem que conquistar todos esses buracos com o menor número de tacadas possíveis. Né? A gente vai trabalhar hoje com questões adaptadas. Né? Como a gente não tem as bolas é, específicas e necessárias, a gente vai adaptar a aula. Para as casinhas ou para as bases, a gente vai ter garrafas, né, aqui. A gente vai ter copos também, para servir como base. Eu trouxe vários tipos de bola, vários tamanhos. Uma régua ou um palito de sorvete também, para quem tiver. Um pedacinho de madeira. Tampinhas de garrafa. Uma tesoura que no caso eu usei pra fazer essas casinhas de papelão, né? Se vocês não tiverem papelão, eu vou é, adaptar essas casinhas aqui pra vocês de outro jeito. Na verdade, você que, vocês que vão adaptar, né? Aí na casa de vocês. E aí, esse papelão eu cortei num tamanho razoável em que a bola passe dentro e amassei pela metade. E ele vai ficar assim, certo? A gente vai desenvolver hoje é, um jogo... Mais parecido com o golfe, mais parecido com é, o cricket, mas ele se chama croquet, onde as, os implementos, as bolas, elas têm que passar dentro de um espaço, que é uma casinha. E aí, no jogo, a gente vai ter várias casinhas e você vai ter desafios para cumprir. É, vocês podem tentar acertar com no máximo três tentativas. A casinha para passar para a próxima. E aí, se você estiver jogando com outra pessoa, se você errou três vezes, a vez passa para outra pessoa, ok? É, no próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que vocês podem montar e jogar, ok? A gente vai usar também um rodo aqui que eu adaptei. Pode ser também apenas o cabo do rodo, caso vocês não tenham algo que possa bater. É, com mais precisão, ok?